E... Meus guerreiros, eu sou o William Ruff Hoje vou começar com vocês aqui a nossa série jogando Splinter Cell Um verdadeiro clássico aqui, direto de 2002 aqui o canal esse, esse game tem uma história muito boa, né? sem falar que é a história de origem do Sam Fisher, né? como Splinter Cell Eu fiz uma introdução pequena é, aí no início, como vocês puderam ver Mas ainda tem muita coisa para desvendar nessa história Realmente, é um game muito bom, merece o título de clássico mesmo. E isso, a gente tem que ir para aquele galpão ali. Não me diga. O Gürgen e o Zé estão lá dentro. Por que eu te diria o que você já sabe? Você vai ter que correr está um de sonar com Desculpe a sala e Então, infelizmente o game está completamente em inglês. É de uma época que os games eles não eram localizados, né? Nesse de é importante dizer também para vocês não se apegarem muito à questão gráfica, né? Se bem que, na minha opinião, o game, ele... digamos que ele envelheceu bem, eu acho. Jesus, mas isso estava perto. Pegue uma esquerda apenas atrás e corte através do quarto. Você vai encontrar um estereo no lado oposto e levá-lo para o quarto superior. Então, a gente começa aqui, né, na primeira missão, o game começa com a gente sendo enviado para Tbilisi, na Geórgia, para poder investigar o desaparecimento aí de dois agentes da CIA. O está Vamos Deus que ele ainda é vivo. Ok, esse aqui é o nosso primeiro objetivo. Você é um bom ninja? Sim. Eu estou no Nesseu. Vamos para você sair daqui. Não se preocupe. Eu sou tão bom como o Você está procurando o Blaustin e Madison. Sim. Sim. Madison was deep into Nicolaz's cabinet. She was onto something big. Blaustin must have figured it out. How do I find him? Blaustin's black box, the tracking relay for his subdermals. It's stashed in his safe house, just east of Marevi Square. Lambert, do we have resources to evac this guy? I said don't bother. Whatever Madison found, it's big. She kept saying, proof would mean war. I think Nikolads wanted... Oh. You're gonna checked out. Leave the corpse for the fire. It's best to explain to his family. You've got a safe exit on the west side of the room. Take it. Beleza. There's too much smoke. Shoot out the skylight. Então como eu ia dizendo, esse aqui é o nosso primeiro objetivo Quero encontrar o Gürgeniz, né, Que é um informante aí da, da NSA A gente encontrou o cara aqui e Ele passou pra gente aí que Beleza então, ele, ele passou pra gente aí que essa dupla de agentes né, tinha encontrado algo grande. Lembrando que a gente veio aqui justamente para poder investigar o desaparecimento de uma dupla de agentes da CIA, né? Que estão desaparecidos até o momento. A gente falou lá com o Gorgenitzi. E... Se acostumem, porque são vários desses nomes por aqui. Beleza. A gente tem que ir até o... O apartamento do, do Blaustein. Não, já, já esquecido. Aqui é o apartamento do Blaustein, mas... Já tem alguns agentes russos aqui. Vasculhando. A gente tem que encontrar a caixa preta. Esse pessoal já está aqui procurando essa caixa preta também. Ah! Beleza. Já era. Beleza, vamos lá. Beleza, tem um painel aqui. Eu não lembro. Eu ia tentar armar o painel aqui de cabeça, mas eu não lembro a combinação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dad, o que é a notícia? O Claustein's hart stopped beating 43 horas antes. Qualquer razão que o CIA não saberia disso? Não, melhor do que o Michel. O subdermal. Beleza, tá aqui Agora sim A gente tem alguns controles que, que não funcionam muito Fischer, bem. Eu estou rescindando minha restrição do nível de a polícia de Tbilisi. Esses são como do que nós is open to está Do para você. Faça o que você tem que fazer para encontrar espucos perdidos. Essa operação é baseada Beleza, como vocês viram, a gente conseguiu localizar ali a, a caixa preta do, do Blaustein, né, e aí a gente acabou descobrindo que ele já estava morto aí há pouco mais de um dia, né, lembrando que a gente tem que encontrar também o corpo da agente Madison, é o Blaustein e a Madison, né, que estão desaparecidos. Beleza, Tenho calma aqui, é um pouco complicada Eu não sei qual a percepção de vocês vendo um game um pouco mais antigo assim Com, com gráficos um pouco mais datados e com mecânicas mais datadas também mas esse game, ele é, ele é bem complexo, ele tem várias mecânicas, inclusive que, que jogos atuais não têm, né? Esse jogo foi um game muito bem pensado. Ele é um jogo difícil também, né? Ah, agora o que vamos fazer com ele? Cheque seus his Eu vou radioar HQ. Beleza, vamos lá. Unidade 3 para o dispatch. We temos um 1053, possível assalto. Can you send an ambulance? Copy that, Unit 3, but we're dealing with a warehouse fire, so expect delay. Roger that, dispatch. We'll wait with the victim. Unit 3 out. Assault? Something we can pin on Costa. <laughs> Good thinking. Beleza. Ok, já foi. Lembrando que eu já joguei esse jogo muitas vezes, né? Então eu já meio que sei onde fica tudo, já sei, já sei mais ou menos o, o que fazer e tal. Mas eu imagino que para quem vai jogar pela primeira vez, se alguém se motivar a jogar pela primeira vez, eu já quero dizer, claro, que vale muito a pena, porque é um jogaço. Né? Tem essa limitação da questão aí do, do idioma, né? infelizmente ele não é localizado, infelizmente mesmo, porque a história é muito boa. E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi trazer o game também, né? porque aí eu posso eh, jogar aqui ah. com vocês e eu posso também eh, fazer... Essa introdução à história aí, né? Explicar um pouco a vocês sobre, sobre essa história Uma história realmente muito boa é um, é um game, como eu já disse Eu sou fanzaço Vocês já me escutaram falar aqui sobre O Metal Gear, que eu sou fanzaço Que para mim é, é um dos melhores jogos da vida Talvez o melhor jogo que eu já joguei Mas eu, nessas horas Eu acho até meio que uma injustiça Com esse jogo, que na minha opinião Eu acho que fica ao lado do primeiro Metal Gear, né, como os dois melhores jogos que eu já joguei na vida, sim. Inclusive esse tem até uma vantagem, né, porque esse aqui, como eu já disse, na minha opinião, ele envelheceu bem melhor do que o Metal Gear, né? O Metal Gear tem gráficos bem mais datados. Eu não entendo. Okay. jogando aqui no notebook, então ele não está com esses gráficos assim sensacionais, né? estou fazendo a captura aqui direto de uma, de uma placa de captura, mas é como eu disse, não, não vai ficar nada excepcional, na verdade eu só queria trazer mesmo para vocês, então relevem a questão gráfica aí, acho que se eu tivesse um supercomputador da NASA de repente dava até para deixar os gráficos melhores, mas não tão melhores, é importante a gente lembrar que esse jogo é um jogo de 2002, né? Beleza, então é, o nosso objetivo é entrar na delegacia, né? Para poder tentar localizar aí os corpos da, da Madison e do Blountstein. Beleza tá aberto aqui já o portão Esse portão estava fechado Eu interagi ali com, com o computador E consegui hackear a, a entrada do portão Mais um NPC aqui, eu nem lembrava desse, mas esse aqui é um civil. Beleza, vamos lá. Isso aqui eu acho que é a coisa que, que me deixa mais fascinado com esse, com esse game, né? A primeira vez que eu joguei ele, ele é muito tático, mas é, é tático ao extremo, sabe? Todas as suas ações, elas realmente têm que ser planejadas. Qualquer vacilo aqui é fatal. Sem falar que aqui um, dois tiros já era. Beleza, guardar eles voltarem aqui. Oh. Beleza, vai passando, vai passando. Bora, embora. É esse aqui. Eu vou tentar pegar ele lá na frente. vamos que vamos tá. <risos> esse game tem isso ele tem esses carregamentos inesperados assim você vai passar de uma área para outra automaticamente entre esse esse carregamento aí esse código aqui eu lembro que acho que foi um dos códigos que eu mais utilizei nesse nesse game é 55929 é isso mesmo esse... Também são quatro dígitos, né? não tinha como errar Mas esse eu lembro bem Beleza, o objetivo agora é localizar né? o... o agente Blaustein Aguardar ele voltar, ele tá voltando já. Beleza, dá uma olhada aqui. Uma falsa mudança e você está morto. Eu preciso de informação. Eu estou procurando dois americanos. Provavelmente mortos. O Gringo me matar. Onde estão eles? O interrogatório. A gente vê os interrogatórios hoje no Ghost Recon Wildlands, por exemplo. Os caras... A gente pega alguém para interrogar e o cara fala ah, eu só sei isso e tal. E aí? A gente vai e bate no cara o cara cai. Interessante, né? Você vê que um jogo de 2002 o cara passava a informação toda certinha e tal isso aí é esses detalhes que que deixam os jogos mais imersivos né beleza então é isso, né? a gente tinha que vir aqui no necrotério, segundo a informação E aí a gente encontra aqui o corpo, os corpos né, dos dois Eu tenho agentes Blaustein e Madison Rest in peace Alguém cortou seus subdermals Onde vamos de aqui? Nós seguimos os subdermals se pudermos Hum, tem uma câmera de segurança aqui Boa ideia, nós vamos traçar os subdermals dos arquivos de vídeo A sala de segurança de estacionamento está no topo Beleza. É, a gente descobriu lá também que o, os implantes deles, né, foram removidos, os implantes subdérmicos. E vamos continuar aqui com, com a investigação. Esse cara vai me ver. Tem problema não, porque até eles chegarem a mim eu já já fiz tudo. Beleza, tudo certo. Olha só o Breo os caras trabalhando no escuro aí, mano. Oh. Lisa? Oh. Great work, Fisher. We're scanning the videotapes now. There. That's our guy. We got him red-handed. Can you run his face through Echelon? Already on it. Hey, check it out. A 84KP214. Fantastic. Fisher, we got what we need. Rendezvous with Wilkes your work here is done. We'll get back to you once we've sifted this intel. Beleza, tudo certo. Agora a gente só tem que ir para o ponto de extração e sumir daqui, né? A gente veio aqui para poder localizar os agentes, a gente Madison e o agente Blaustein. A gente descobriu aí que ambos estão mortos, né? A gente só precisa descobrir os detalhes agora, né? O que a gente descobriu aqui de interessante também é que os implantes deles, né? Aqueles implantes que que mandam informações para fonte, né? No caso, eles são agentes da CIA, então, os implantes subdérmicos foram removidos né? E aí, a gente chegou a um outro nome, que é o do, do Grinco Tem outro nome, eu não lembro, né? É sei lá, uma coisa assim, mas é o Grinco, eu chamo de Grinco Foi o cara que removeu aí os implantes deles, né? E aí, agora a gente tem que rastrear esse cara Beleza. Tudo certo. Dá uma bugadinha aqui no final, olha aí, corrida infinita. <risos> Beleza, cá estamos nós aqui no Ministério da Defesa, né? E o nosso objetivo agora, pelo menos inicialmente, é encontrar que o motorista do Grinco, né? A gente tem que interrogar ele para poder ter mais informações sobre o cara. Essa mecânica que eu acho bem interessante, que é o rapel, né? Uma mecânica que a gente pede tanto em Ghost Recon e que daria tão certo, né? Num game como Ghost Recon. E aqui no Splinter Cell já tinha, lembrando, game de 2002, cara. Tem várias mecânicas super interessantes aqui. Ok, vamos pegar esse vacilão aqui. Tem uma câmera ali. Beleza, tudo certo, vamos prosseguir Vamos pegar uma informação aqui No PC Tudo certo Isso aqui é uma outra mecânica Excelente, que é o cabo óptico, né? Gosto muito É outra mecânica que poderia ter em jogos como Ghost Recon, por exemplo E aí quando eu falo isso tem algumas pessoas que dizem Ah, mas aí são mecânicas do Splinter Cell Splinter Cell é Splinter Cell e Ghost Recon é Ghost Recon Mas cara, a gente tá esperando um Splinter Cell novo desde 2013 Então assim, já que não vem Ou já que, que não estão trazendo um novo Splinter Cell Pelo menos adiciona as mecânicas maneiras do Splinter Cell no Ghost Recon, né? E são várias ligas de passagem, né? Beleza, a gente tá indo em direção ao estacionamento, olha aí um monte de câmera aqui A gente tem que ir no estacionamento para poder pegar o Hamlet, né? Que é o motorista do Grinco aí A gente tem que pegar informações com ele, interrogar e pegar informações, né? Outra câmera ali, tem várias por aqui, inclusive uma outra mecânica muito boa que não é aproveitada no Ghost Recon né, a gente, a gente não tem né, câmeras desse tipo em Ghost Recon já tá ligado, tá, tá só esperando o grinco chegar aí olha ele lá beleza, vamos interrogar o malandrão aqui I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. I... Who do you work for? Vyacheslav Grinko. Tell me about him. He used to be Spetsnaz, now he's mercenary. He works for President Nikolaz. Where do I find Grinko? He's meeting Mass in the elevator by the courtyard. Who's Mass? Philippe Mas, some computer guy. He has access to Nicolaz's office. What's this meeting about? I don't know. I swear, it's gotta be something bad if Nicolaz is willing to see Gringo face to face. I need you to understand that we never talked. I understand. Good. I want to hear what Gringo and Mass talk about in that elevator. I'll need to deactivate the courtyard laser grip to get in position. Then do it. Beleza. Era isso aí que o Hamlet tinha para gente, né? Segundo ele, o Grinco vai ter uma reunião em breve aí. Então a gente tem que localizar. chamar a atenção desse cara aqui. A gente tem que localizar o ponto da reunião. E a gente tem que gravar a conversa dos dois, né? De ter mais informações para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que eu acho sensacional aqui que é o microfone a laser, é altíssima tecnologia aqui, né? Beleza, vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Quando eu passei por aqui tinham dois agentes. Agora aparentemente só tem um. E aí, uma câmerazinha, pegadinha ali. <risos> aí o cara sai entrando de qualquer jeito e, e dá merda na missão, né? Nossa. Beleza, vamos forçar essa fechadura aqui. Eu passei o colonel Kabeasheviliu na minha patrulha. Quer que eu saiba ele? Deus, não! Eu odeio esse cara! Vamos encontrar alguém mais com o vento! Tudo certo. Lembrando que essa série aqui, até por ser um, um jogo mais mais antigo e tal, eu vou eu vou tentar fazer meio que ritmo de speedrun. Se por acaso eu me enrolar em alguma coisa aqui, eu refaço a missão e, e tento deixar ela no menor tempo possível, ok? Felizmente, pelo menos essa parte inicial aqui, eu lembro basicamente de tudo, né? Mas eu acho que mais pro meio do jogo, mais pro final, talvez eu eu fiquei meio perdido em algum ponto. Se por acaso acontecer isso, eu refaço a missão e refaço da forma mais rápida possível, né? para poder deixar o vídeo bem bem dinâmico, né? Lembrando que essa, essa daqui é uma das partes mais tensas, pelo menos aqui do início, né? Que é justamente a gente localizar o, o elevador da, da reunião aí entre o Grinco e o, o Mace, né? O Felipe Mace, que é o, o cara que ele vai se encontrar aí. Eles vão, vão ter uma reunião aí, vão... Vamos conversar sobre o, o Blaunstein e a Madison, e aí a gente precisa escutar essa, essa conversa, né? Essa é uma das piores partes. Eu lembro que eu perdi muito tempo a primeira vez que eu, que eu joguei esse game, aqui. É que eu perdi muito tempo nessa parte procurando esse pátio, procurando esse elevador. Logicamente, depois que a gente já jogou algumas vezes, fica, a gente sabe a localização de tudo, né? Fica bem mais fácil mas esse jogo aqui ele realmente é muito estratégico ele apesar de não ser um jogo de mundo aberto né ele ele força você a explorar bastante para poder encontrar os locais né e é perfeito porque não tem aquelas aquelas coisas de marcação na tela e tal vá até esse ponto e tal não tem esse tipo de coisa então uma coisa que eu acho bem maneira Got an incoming Colonel Fisher. Make the most of him. You'll need him conscious and cooperative if you want to unlock the retinal scanner sealing the door to the cordyard. That's detailed intelligence. Knowing everything is my job. Beleza, só esperar agora ali. Tem um outro operador o PC. Cana de retina. Show de bola. Agora vai Boa Show de bola a, a mira desse jogo ela não é muito precisa né? Então a gente tem que meio que dar uma compensada Jogar um pouco para o lado para poder dar certo Olha aí, o pátio é esse aqui Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso eu levei muito tempo para achar esse pátio O elevador está logo, logo ali à frente também Olha lá Eles Mike agora é só escutar a conversa aqui com o nosso microfone a laser. <risos> muito massa. Nasty. You're in the wrong line of work to avoid getting girl on your hands. Whatever Nikolaj does in Azerbaijan is his own conscience's burden. You are just a tool? You're a tool. I'm the technology. I'm the cleanup man. All the blood's on yours and Nikolaj's hands. I'm clean. And it is? It's what? Clean. Azerbaijan? Yeah, man. The operation's goddamn immaculate. Except for the files Nikolaj insists on keeping on his own machine. You need eita to to like chiefs, and we're gonna need more. computer. You it. His and that Alarms aren't mission critical anymore. We're moving into fifth Freedom territory. Eita, eita, eita. Deixa, deixa eu ficar aqui, aqui tá escuro. um medidor de luminosidade ali. Aqui eu tô aparentemente num local bem escuro. Eles não deveriam me ver. E realmente não me viram. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu jogando agora. Eu tô, tô lembrando do tempo que eu levei para poder encontrar isso aqui. Olha aí, os carregamentos, carregamentos repentinos. Beleza. Então, a gente viu a, a conversa do, dos dois ali, né? Do Grinco com o Massi. E basicamente eles estavam falando um pouco sobre o Blaustein e a Madison, né? falaram um pouco sobre eles, mas o principal ali é que eles, eles falaram sobre o Nicoladse, que segundo ele está conduzindo aí uma operação secreta no, no Azerbaijão, né? e que ele teria evidências disso no, no computador pessoal dele no escritório, então... Agora, a gente tem que localizar o escritório do Nicoladice Para poder coletar essas informações é, Mais uma vez, como eu já falei, é, eu jogando aqui, de repente pode, pode parecer tudo muito fácil Eu estou indo diretamente, exatamente de um ponto para o outro e tal e, e fazendo tudo muito rapidamente, usando os itens corretamente e tal mas vai por mim. <risos> para quem tá jogando isso aqui pela primeira vez, é muito tenso, muito tenso. Eu levei muito tempo para poder encontrar essas coisas, principalmente porque quando eu joguei esse game não tinha essas, essas coisas de hoje, né? Os YouTube da vida e tal, essas as dicas e tudo mais. Não, não tinha nada disso, né? A gente tinha que descobrir na marra, ou tinha que comprar aquelas revistas e tal, que na época eram muito caras e tudo mais. Então. Deu, deu trabalho, deu trabalho Nem tudo eu consegui descobrir sozinho, na verdade né? A gente acaba meio que montando uma força-tarefa ali Juntou uma força-tarefa ali entre os brothers, os amigos e tal Um conseguia passar de uma parte, outro conseguia passar de outra e tudo mais E assim a gente ia, né? ó, oh, não, aqui a gente tem que fazer isso, aqui a gente precisa fazer isso e tal E aí juntava a galera toda, pegava informação de uma, informação de outra e a gente ia, né? Ia se ajudando aí Beleza Aqui tá limpo É um kit médico aqui, nem tô precisando na verdade né, porque tô indo totalmente stealth sem sofrer dano nenhum Mas se der algum vacilo e tomar um tiro é metade da vida, dois tiros é morte então é sempre bom ter, né? Olha aí que maravilha. Imagina fazer as missões no Ghost Recon assim, descendo de rapel. Pô, show de bola. Um soldado ali. Boa, boa. remover esse corpo daqui. Eu fico realmente impressionado. Não sei se é uma coisa que afeta diretamente a mim, né? Já que eu sou muito fã da franquia. Mas, cara, quando eu paro pra pensar, um jogo de, de 2002 com esse nível de detalhamento, sabe? Nossa! Se fosse feito um jogo hoje, em 2020, com esse nível de detalhamento, ele já seria diferenciado. Imagina um jogo de 2002. Nossa, é incrível, incrível. Para mim realmente é Almighty. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert. All mentors, full alert. We have an in office. Wake up your I want troops in there now. Drinko, sir! I've got three men about to breach Nicolaj's office! Home the area! precisamos dos do computador Essa coisa vai para o presidente. pode headed para a ação militar e precisamos de de Essa parte aqui é bem interessante porque a gente invade né, o computador pessoal do Nikoladze e a segurança percebe o hacker. É né? Nobody Junior Wilkes Então, eles eles percebem o hack aí, mandam, né, as tropas para lá e tal, e aí a gente dá uma escondida ali e tal, enquanto a a, a Grisdott, né, tá tá fazendo o hackeamento remoto, aí né, depois a gente vai lá e e ela invade novamente, beleza? Nicolau sair aqui porque os We're caras estão muito fracos. Eu quero um por que o intruder ainda não tem Nós temos homens no real estrelas? Estou a chegar Olha aí, rolando uns pipocos já. É o Wilkes que está por aqui. Ele que vai fazer nossa extração. Olha ele aí. Vamos Wilkes. What the hell did you find in there, man? Lambert's flipping out big time. What's he saying? That we're going to war. Objectives. Grim's daughter says the rig's encryption protocols are bulletproof, so we're gonna have to let one of Nikolad's geeks log on before we get a chance at any intelligence. Why would they be holding onto this rig? It's not Nikolad's smartest play. That's what got our attention. Nikolad's is sacrificing several cells to hold on to it, so whatever's coming over the network must be critical. Mission objectives on your Opsat. beleza é... vamos lá, né? A gente está aqui na plataforma de petróleo. Como vocês viram aí na última missão, a gente acabou descobrindo que o Nicolás está travando uma uma campanha secreta aí de, de limpeza étnica no Azerbaijão, né? E logicamente <risos> a gente vai percorrer todo esse caminho aí. É bem interessante, né? Porque a gente Vai sair passando o mundo inteiro, né? Invadindo várias áreas, se infiltrando nas mais diversas partes. No final, ali ainda deu um trabalhinho para poder fugir das tropas. Mas é isso, vamos que vamos. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Ah, é por aqui Olha aí, já tinha esquecido, olha a memória começando a falhar aí Pô, também faz vários anos que eu joguei isso aqui, né, então... É uma boa notícia, Fischer. Alguém tem a atenção do militar. Oh, meu Deus. O seu ringue foi apenas bumped nas longas digits da lista de NATO. Faz um técnico e get that data. O tempo foi apenas escasso. Só lembrando que a OTAN, a NSA, enfim, todas as, as agências aí estão analisando as informações que a gente conseguiu lá no Ministério de Defesa, né? E o que vai acontecer por aqui é que a OTAN acaba enviando aviões para poder bombardear a plataforma de petróleo, porque eles acreditam que é exatamente aqui que está o Nicoladese, né? Então, logo, logo vai dar uma merda aqui. aí Vamos lá. Olha lá, o técnico tá ali. É o Lejava, né? o Piotr Lejava. Eu disse que são vários nomes desse tipo. <risos> Beleza, vamos lá. Essa missão é uma missão mais curtinha. O nosso objetivo aqui é basicamente pegar o Lejava. Né? O Lejava está tentando ocultar os dados para que as agências não consigam né, acessar. Olha aí os caças da OTAN chegando. Vamos começar a bombardear a plataforma aqui. É como eu disse, é uma missão um pouco mais curta, mas é uma missão bem, bem legal. Show de bola. Air Force. Ground troops are imminent. We'll keep you updated. Virando de ataque. He sustain damage to Beleza, vamos com calma aqui que essa parte é bem tensa, viu? Qualquer vacilo aqui já era. Ah! Oh. American fighter plane they're coming in again. coming soon. daqui. É, tudo certo, vamos lá. É, lembrando que a gente tem que pegar o, o Lejava, né, e a, e a chave de, de criptografia. Sempre assim, né? Sempre assim. Filtrar. Criar uma distração aqui pra eles. See? It's still spraying. I swear I turned it off. Sure you did. I did. que Beleza, vou passar para outro lado aqui Ixi, cuidado com esse fogo aqui Isso aqui é praticamente hit kill Eu ainda com essa garrafa na mão. Nossa! <risos> Boa, foi, cara foi... foi muito sincronizado isso. Que a garrafa no exato momento que explodiu a porra toda ali. Pode até que tinha jogado uma bomba. assim Atrás do <risos> Explosão horrível, meu Deus. Explosão nível 2002. Assim. Vamos. Lembrando que eu poderia sair lá, matando todos aqui, mas é uma perda de tempo. Já que a gente precisa é, ir atrás do, do deck. Vamos ganhar tempo. Ah! Esse aqui. Nossa. Quatro, cinco. Cinco tiros. Sei lá quantos tiros foram porque esse cara caiu. Cadê, cadê, cadê, cadê? Ah, ali. Vambora, vambora. Corre, Sam! Olha aí o técnico correndo mais que o Sam, cara. Que é isso? Corre Fischer! É. <risos> e agora? <risos> Já era. Perdeu Playboy. What makes this worth the risk? Who the hell are you? Don't ask any more questions. Answers only and fast. I understand. Why risk manually extracting data from a battle zone? It was the only way. We encrypted with a non-transferable destroyer news hard key. What's the data? I'm just a messenger. I don't know. Something about an arc. What's that? I don't know. What Nicolads wants most? Bill isn't though. Ok, então é isso, é... nossa, chegando quase a uma hora, acho que ficou é, um tempo bom, né? Me digam aí nos comentários se vocês, se vocês curtiram esse formato aqui com um tempo um pouco maior. É, a gente viu aqui no interrogatório que o Pioti acabou é, revelando aí os dados sobre uma tal de, de arca que a gente não sabe direito o que é, a gente vai... Descobrir ao longo da história, como eu disse, a história é bem trincada, bem história de espionagem mesmo. né? E ao longo da campanha eu vou explicando melhor a história, né? como a história vai se desenrolando. Beleza? Não esqueçam de deixar o like aí para poder ajudar, compartilhem se possível. Vamos continuar com essa campanha aí e até a próxima.